Uma júria, que eu credeva que era uma júria da e de, de parçona que capisce de cinema, que fala na premiação de questas, que a mim me sembra uma un, mancança de respeito à tradição cultural, porque dar um prêmio a Luiz Malle, que é um registro de segunda classe, que faz de filme comercial, Anca Cassavetes, que é um registro americano, que faz de filme comercial e cola faixa de filme de avant é veramente demonstra Ignorância, corrupção, racismo... Mancança de seriata. Dunque, La Vergonha é de Veneza, e Liscano é de Veneza. Mas eu não respeito a Loro, não respeito niente, porque meu filme é muito superior a questo. Meu filme fala del futuro, de um novo mundo, com a ideologia ou uma linguagem nova. É estado tropo para questo crítico decadente, que ama no Aluimala, que é tudo com essa merda que está aí.